Oi, gurias, tudo bom? Eu tô aqui hoje pra compartilhar com vocês a minha primeira experiência com um shampoo e condicionador de uma marca que vocês amam e que eu tô aprendendo a amar também. Eu tô aqui de cabelo molhado porque eu acabei de usar pra mostrar real pra vocês o que eu achei ter experiência, assim, bem na hora, bem... Ao vivo? Não é ao vivo? Como é que é o nome? De imediato! <risos> então... Eu vim contar pra vocês o que, que eu achei dessa linha da Scala, que é a bomba de vitaminas SOS Auxilia no Crescimento. Eu tô com eles aqui, eles estão molhados, então eu não vou ficar segurando, porque eu acabei de tomar banho de verdade. Então eles ainda estão bem molhadinhos. Eu comprei esses dois na caixinha, eles vieram aqui dentro. Eu tava lendo antes de tomar banho, que eu tenho essa mania de ler as coisas antes de entrar no banho pra ver o que, que é que eu vou usar. Então, a linha Bomba de Vitaminas tem uma fórmula com ingredientes ricos em nutrientes poderosos que auxiliam no crescimento dos fios. Ela tem óleo de rícino, que fortalece e auxilia no combate à queda e quebra. E, gente, eu perco cabelo. Puts, grila, eu perco muito cabelo. Então, vamos ver se isso vai ajudar. Proteínas vegetais, milho, soja e trigo, rico em elementos hidratantes, nutrientes essenciais que dão brilho e maciez, protegendo e restaurando a elasticidade dos fios. Ela tem vitamina A, que auxilia no crescimento saudável dos fios, e vitamina E, que ajuda a manter os fios saudáveis e previne a queda dos fios. E depantenol, que dá força e hidratação. Eu já usei há muito tempo a linha de shampoo e condicionador bomba da Sala Online logo que eles lançaram, que era super moda, todo mundo queria usar. Então eu já tenho meio que um parâmetro de como esses produtos agem no cabelo, mas eu fiquei muito surpresa com a textura desse shampoo e desse condicionador da Scala. O condicionador, quando eu peguei na mão, eu até achei que eu tava pegando uma coisa errada, eu achei que ele era o shampoo, porque ele tem uma textura mais... Líquida que um condicionador comum, que é aqueles condicionadores que parecem uma pasta. Ele é um pouquinho mais líquido, mas ele também não tem aquele brilho todo do shampoo. E ele tá... E ao passar no cabelo, eu tive a sensação de que ele desembaraçou muito o cabelo. Ele é muito cheiroso. E o shampoo, ele é bem líquido. Eu até me assustei, eu achei que ele ia escorrer da minha mão quando eu fui gravar porque ele é realmente muito líquido e ele não é tão perolado, o que significa que ele dá uma tratada, porque normalmente os shampoos leitosos tratam mais o cabelo, e ele não é tão perolado, então ele tem um pouquinho de translucência, que significa que ele limpa. E Gente, realmente, se vocês olharem, a minha raiz, ela tá muito soltinha, claro, ele tá molhado, depois eu vou gravar os textos pra vocês com o cabelo seco mas ele está muito soltinho, muito gostoso. Eu, tô... eu saí de uma experiência de shampoo e condicionador que não foi tão boa, então essa, esse meu primeiro contato com os produtos da escala, com essa linha da escala está sendo bem interessante. Eu não faço técnica de no e low pool, mas eu sei que é bem importante que os produtos sejam sinalizados, o, chão, o condicionador da escala ele é liberado, diz aqui embaixo que, ou seja, ele pode ser usado nessas, nessas, nesses tratamentos, nesses diferentes métodos de cuidado, eu não sei direito no que que o Novo se encaixa, mas ele diz liberado, ele, o shampoo diz que não tem sal, e realmente ele não faz uma espuma absurda, eu acho que muito por ele ter essa textura mais líquida, faz com que ele espalhe muito mais no cabelo, eu consegui lavar o cabelo usando muito menos quantidade do que o que eu normalmente uso e eu não senti tanta necessidade de diluir ele com água, porque ele já é mais líquido, então ele espalha melhor na cabeça. O resultado final eu vou mostrar para vocês, mas por enquanto essa minha primeira experiência foi super positiva, eles estão super aprovados, se tu quiser saber como eles vão agir no meu cabelo a longo prazo, me segue lá no Instagram que no final do mês eu vou contar como o meu cabelo ficou usando essa linha. Então, hoje já é outro dia, eu já estou com o cabelo seco aqui para mostrar para vocês o resultado. Eu fiquei ontem com o cabelo um coque, então ele tá um pouco marcadinho, um pouco ondulado aqui no meio. Mas é isso aqui, gente. A raiz ficou realmente muito soltinha. O cheirinho tá muito gostoso. E a única coisa que eu achei estranha, na verdade, é que ele não tirou o frizz do meu cabelo. Vocês podem ver que tem aí uns fiapinhos aqui, soltos no meio do caminho. Mas tudo bem, ele não se, não se propôs a isso. Ele não falou em momento nenhum que reduziria o frizz. Mas é uma coisa que eu presto atenção, porque, né... Mas também não é nenhum problema, a gente passa um livinho e tá tudo certo. a vida que segue. O importante é a raiz que ficou bem limpinha, bem soltinha. Durou bastante tempo. É já a segunda vez que eu estou lavando com ele, então... Ó. Dá pra ver que o dedo afunda ali na raiz, ó. Que ela tá bem soltinha mesmo. Então estou muito feliz pra mim. Isso é o mais importante de qualquer shampoo, condicionador, enfim, qualquer linha Pra é limpar a raiz, não deixar fritando um ovo na minha cabeça. E pra ver outros vídeos sobre cabelo, eu vou deixar a playlist aqui nos cards de informação. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até. Tchau!